Tudo. Bem, então é habitual no final do ano se fazer as previsões do ano seguinte. Aqui não é bem previsões. Porque... Estou... Não vais contar. Não vai, o... Não, não vai contar, contar o, o... Mas não. vamos. Uh, pelo... Vamos falar nas tendências, ou seja, com base naquilo que tem acontecido em 2016 e em tecnologias que já foram divulgadas, aquilo que se antevê que poderá acontecer com. Dá uma previsão, Exatamente, não é? com, alguma, com alguma certeza. Ou seja, não vale a pena falar de coisas que não, que não temos muita certeza, porque senão vale a pena estar a planear. Então, uma das coisas sem grande surpresa é o vídeo, não é? Portanto, uhum. o vídeo vai continuar a ser muito importante, e o vídeo em vários formatos. tanto o vídeo 16 por 9 que estamos habituados, o vídeo quadrado, como no Instagram, mas que para mobile é muito, muito importante, porque conseguimos ver melhor, tal como a transmissão que acontece no Facebook, e também o vídeo redondo, que foi introduzido pelo Snapchat com os óculos Spectacles, em que conseguimos, com o smartphone, ver em todas as direções. Uhum. Portanto, o vídeo como conteúdo central, não então, deve o... ser único. Ou o vídeo, mais do que uma fotografia, agora quem ganha é protagonismo é o vídeo. É o vídeo. E depois... Vou então é fazer uma pergunta, claro que que não sim. tem nada a ver com isso, mas se... antes que me esqueça. Tal como no Facebook, no Instagram, Instagram dá para fazer o, o uh, agendamento de fotografias? Sim, é possível, não nativamente, mas por aplicações de terceiros, é possível fazer o agendamento. Boa sugestão. Pronto, já falamos sobre isso então. Uh, e também, o, o, já agora, já que falas de Instagram, também é importante uh, as transmissões em direto. E aí o Instagram anunciou uh, esta semana, precisamente, que as transmissões em direto na, nas histórias uh, vão passar a ser possíveis. Portanto, por um lado já tínhamos transmissão em direto pelo Periscope, que era do Twitter, que começou em março de 2015, foi aí que começou essa grande mudança. em 2016 intensificou-se, em 2017 vai ser ainda mais importante utilizarmos as transmissões em direto, mas não as transmissões em direto profissionais, que continuam a ser importantes, têm o seu espaço para um webinar, para um evento, portanto têm o seu espaço, sempre Sim. tiveram, mas com o smartphone de repente faço um direto para as histórias do Instagram, certamente vais utilizar assim que estiver disponível. Claro, aqui no nosso Maria, exatamente. tu também. E eu também, assim que está disponível, também pois, vou utilizar tem logo. Que ser. O, a transmissão do Facebook com o smartphone e a transmissão do Twitter com o periscope do smartphone também é muito, muito importante. Uh, e por isso, junta-se aqui a área do vídeo. Juntando também aqui a esta secção do vídeo, o vídeo 360 uh, também é fundamental. Foi anunciado hoje pelo Facebook, curiosamente, uh, a transmissão em direto de vídeo 360 pelo Facebook. Uau. A National Geographic é a primeira a fazer a transmissão para ver-se que a partir de Janeiro estará disponível para todos uh, essa possibilidade. O YouTube já o faz há alguns meses, foi o primeiro, veio agora o Facebook. Para isso requer é que tenha uma câmera 360, como aquela que já utilizamos aqui para fazer a foto e o vídeo. Sim. Essa permite fazer isso. Uh, e a par do vídeo 360, a realidade virtual, que consiste naqueles óculos que nós colocamos... Só uma loucura. Aparecemos os tolinhos com os aqueles tolinhos, óculos, os, não é? os tolinhos autênticos. Mas a verdade é que depois de experimentarmos a realidade virtual... Vemos que realmente é uma realidade muito uh, imersiva. Até existem muitos vídeos uh, online em que podemos ver pessoas que estão a jogar e que depois caem porque pensam que mesmo no local e, e que vão oh. cair. Existem uh, montes de vídeos uh, sobre isso, porque realmente a experiência é, é muito intensa. É muito real, Muito né? real, exatamente. portanto, Aliás, um dia vai ficar aqui o desafio. Vamos trazer aqui uns óculos e vamos ver o um vídeo 360 para vermos aqui as nossas figuras, uh, ao, como é que é ao ver o vídeo 360. Ok, fica combinado. Podemos é... pôr o Luís a fazer essa ativo? Podemos pôr o Luís, exatamente, acho que sim é uma boa ideia. É uma acho. Boa ideia. Acho, acho que é uma ideia, ideia. Exatamente. Claro. <risos> boa ideia, claro. o ideia. Vídeo 360 não será, não será mainstream, não vamos passar a ver vídeo 360 com os óculos e deixar de ver vídeo normal, mas sim. em muitas ocasiões o vídeo 360 com esses óculos de realidade virtual vai ser importante. A par disso, a realidade aumentada, existe alguma confusão entre a realidade aumentada e a realidade virtual. A realidade virtual consiste em colocar uns óculos em que eu vejo só digital. Aumentada, tenho uns óculos que me permite ver o mundo real e uma camada de informação digital, como surgiram aqui há algum tempo atrás os Google Glasses ou os HoloLens da Microsoft, e, portanto, vão surgir mais dispositivos em que me permitem interagir com o mundo real. Uma outra coisa também uh, muito importante que já está uh, a ganhar algum terreno é a inteligência artificial nos bots. O que é que isto quer dizer em português? O quê? O quê? <risos> Significa que... Uh, até agora nós falamos via ferramentas de Messenger, como o Messenger do Facebook, ou Sim. WhatsApp, ou Telegram, ou o WeChat. Não a isso. Até agora nós falamos, falamos com pessoas. Não é verdade? Que é importante e vai continuar a ser importante. Mas já existe uma tecnologia Sei. que vai estar disponível para todos muito em breve, portanto, no início de Você 2017, tem o que vais dizer? em que vai ser possível eu estar a falar por chat, imaginem com uma marca, imaginem com o Olá Maria, Uh, em que de acordo com as perguntas recebe uh, respostas automáticas, mas vai um bocadinho além daquilo que vimos até agora, que é possível programar este, estas ferramentas para responder perguntas de acordo com, uh, com a variável que existe, mas vai mais além em que tem a inteligência artificial, aprende com todo o processo e que no fundo permite ter quase um assistente a responder a todas as perguntas com a inteligência artificial. O Facebook já tem isto, não está disponível para todos, mas já, a tecnologia já existe. Uh, no Twitter também já está a ser testado e, portanto, em 2017, sem dúvida alguma, que isso vai ser muito, muito importante e vai mudar o panorama de comunicação. Não quer dizer que agora vamos passar a falar com bots, inteligência artificial, mas que significa que... Não gostava nada, eu. Uma parte da comunicação pode ser. Imagina o seguinte, tu queres... Uh, existe um bom exemplo da Se alguém se alguém comentar a uh, googlar por raiva uh, Chatbot aparece lá uma pessoa comprar uns jogos através dessa desse bote ou por exemplo comprar uma viagem em que eu quero um assistente disponível 24 horas por dia em que conversa comigo para me fazer a venda assistida e nesse processo de venda assistida ou esclarecimento de questões em que o bot pode esclarecer então permite poupar tempo para outras coisas em que tem que ser pessoas a responder e por isso isso é muito importante já que falamos isso em venda assistida, o social selling vai ser uh, também ainda mais importante. Porque vimos aquele Facebook. O Facebook, seja... exatamente, Sim. já está disponível para quase todos. Ainda não está para todos. Sim. Mas vai estar. Quando estiver para todos, vai ser importante. Portanto, vendas através. Um, uma espécie de site Facebook, não é? Exatamente, ou seja, eu, fazer, eu efetuar vendas mais facilmente pelas redes sociais. Ok. Uh, o Facebook já o está a permitir para quase todos, irá permitir no primeiro trimestre de 2017 para todos. E o Instagram também já está Instagram? a começar permitir identificar produtos. Por exemplo, imaginei que aqui publicam uma fotografia com um look, uma roupa, com a fotografia, e depois é possível identificar as várias peças de roupa com o produto Ai, para comprar. isso é bom. Por isso faz muito sentido nos negócios que são visuais, como roupa não é? e outras áreas. Ai, isso é bom, dá é muito jeito. Há imenso jeito. Portanto, já está disponível para algumas contas, estará disponível para todas em breve. E portanto, agora imagina, com esta possibilidade de vender, o Pinterest também permite vender, também tem a opção de poder vender, também vimos aqui há uns programas atrás, Facebook, Instagram, uh, o, o Twitter uh -huh. também, uma série de redes sociais, juntamente com este chatbot que fazem venda assistida, o social selling vai ser ainda mais importante para além dos meios tradicionais do digital que efetuámos até agora. Isso uh -huh. é, é fundamental. Só boas notícias. Tens aí... Há muitas novidades, muitas novidades. Trouxeste o, o teu iPad, foi por algum motivo? Sou preciso, está aqui disponível o iPad. É só por isso. É não loucura. foi preciso. Não, não, não está sempre, sempre ali. Não foi preciso. Olha, uh, Vasco, vemos-nos em breve, certo? É verdade, ah, vemos em breve. pronto. Sim. Então depois falamos do Natal nessa altura. Pode ser? Pode ser. Muito obrigada pela tua Obrigado. presença aqui no nosso Olá Maria.